Opa, e aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing do, da GoPro que eu comprei no Submarino É a GoPro a Hero 4 Silver Ela grava em 4K Deixa eu achar aqui Grava em 4K Bom, vou estar aposentando essa câmera no qual você está vendo o vídeo e pronto. A gente já tá de cara aqui, ó com a Gopro então vou tirar ela do plástico aqui vou tirar na marra mesmo não preciso nem usar a faca eu tava muito ansioso para comprar essa câmera aqui antes de eu mostrar a câmera para vocês eu quero mostrar aqui ó 4K ela grava em 15, 12,5 FPS Ultra Wide 2.7K Ela grava em 30 25 e 24 FPS Ultra Wide e Médio 144P Ela grava em 48 30, 25 e 24 FPS Ultra Wide 1080 Grava em 60 1080 Super View é Aquele campo aberto assim Uh, seria abertura né? e ele 660-960p grava em 100 fps. É isso aí, ó. A resolução dela é de 12 megapixels. Ela tem Night, Pro, Night Photo, Night Lapse, Burst, Timelapse. São coisas quais eu já achei impressionantes nessa GoPro aqui. Ah, tem várias coisas aqui Se vocês quiserem, vocês podem pausar aqui o vídeo e ler tudo Tá, então, o que ela vem aqui né? Vamos lá, vamos continuar aqui Agora, que tira? Opa Aqui, Nossa, eu jurei que eu tinha cortado o dedo agora. Desculpe-me pelo atraso de vídeo. É porque ainda não tinha chegado a câmera. Aí eu fiquei pensando em que fazer? Mas aí, chegou a câmera bem um dia depois do Natal. Hoje é 25, 26, uma segunda-feira. E não quer sair isso daqui. Aê. Tem uma rasgadinha aqui, não tem frequência. Aqui Então a gente já tá de cara com a GoPro. Não sei nem como que eu vou tirar o daqui. Vamos ver por aqui como que vem. Vamos ver o manual. Deixa sair também. Rogo Pro, gostei. Hein? Não dá pra tirar quase nada. Manuais, adesivos: Manuais, manuais e manuais. Tem um compartimento aqui. Ah, nesse compartimento tem mais coisas que é para colocar no case, né? Que existem dois tipos de case. Aqui ó, o case que é aberto e o case que é fechado. Daqui são dois cases fechados. Ah, enfim, tem um jeito lá. Que tem. eles tripézinhos, né? Colocar na bike Enfim Temos a bateria E agora eu quero ver com o que eu tiro daqui Eu vou tirar daqui primeiro A câmera daqui Quero tanto o quanto a gente Quero o que mais A gente queria, não é mesmo? Nossa como que eu vou tirar a câmera daqui bom, saiu daqui abrir o case pra tirar, pra tirar a câmera então a câmera tá aqui essa é a câmera tem um visorzinho ali deixa eu ver aqui aqui sai assim, acho que não vai sair, então tem micro SD, tem outras entradas, aqui. sem bateria, tem colocar bateria, deixa eu colocar a bateria. Rapaz, como que eu coloco a bateria aqui? Ah, vamos colocar a bateria. Olha só, muito bem embalado. Acho que é assim mesmo, pra puxar depois pra sair a bateria. Acho que ela vem descarregada. Ela deve vir descarregada. Mas enfim, galera, se você gostou desse unboxing aí e gostou de ver a GoPro Hero 4 Silver, dá like no vídeo, se inscreve,